que é mantido seguro por criptografia, eu estou independente do território. Hum, mas teu corpo ainda está em algum território. Tu não conseguiu dar o download dos seus palpites na internet, cara. Tu pode até o pan do vídeo, mas não fez o download. Então é isso. Se puder fazer só mais um pequeno complemento. Existem dois tipos de liberdade, liberdade interpessoal e liberdade pessoal. É liberdade interpessoal e ambos são garantidos que você liberdade te... Libert and Freedom, que é a distinção que os americanos usam. Isso é uma coisa que eu sempre vou defender aqui. A base da liberdade é tecnologia, inclusive armas são uma tecnologia. A base da liberdade é tecnologia, então... Homens da caverna, que não tinha. Vamos colocar que eles não tinham estado, vamos supor, por um segundo, só para fazer um exercício rápido, que eles estariam num capstão. Não existia o Estado como ele tem hoje. Eles... Homem da caverna não pagava imposto, claro. tá? Homem da caverna, 5% de bateria, mas o celular vai já apagar, deixa eu mexer já aqui para resolver esse problema. O homem da caverna. Beleza, estamos aqui. Ele. Ó, oh, como é que ficou o celular, ó? aqui. O homem da caverna, então, ele era menos livre do que a gente que paga tantos por cento de imposto no Brasil. Porque ele tinha essa tecnologia que a gente. Né? É isso? É, qualquer outro momento que a humanidade estava mais livre, na verdade, é uma mentira. Porque os dogmas, digo, as ideias do, do Porto, falam que na verdade não. É que a nossa liberdade é proporcional à nossa tecnologia. Qualquer meio que você use de evitar o estado de uma tecnologia, ou de se defender um crime, ou de legisla defesa, qualquer meio que você usa é uma tecnologia. A partir do momento que existem armas. É que daí o cara pega e fala assim, qualquer meio é uma tecnologia. Então tudo é uma tecnologia, então se tudo é uma tecnologia, sabe? Por que, que não é uma tecnologia? O que, que não é? Sério, o que, que não é uma tecnologia? Se o cara vai pegar e dizer qualquer meio que tu usa pra qualquer finalidade de o Estado é uma tecnologia, beleza. Então, se o Estado utilizar inteligência artificial contra você é uma tecnologia ou não é uma tecnologia? Tá? Tá, ah, inteligência artificial é uma tecnologia, mas não é tudo que tu tá utilizando contra o Estado. Então, não é uma tecnologia de acordo com, com o Porto. É alguma outra coisa. Tiago Vieira mandou 10 falando, se você está dizendo que a minha ex-mulher filhos de casa no Rabo Hotel... <risos> Quando eu tinha 12 anos, não, não sou de verdade? Você está dizendo que a minha casa no Rabo hotel não, não, não era um território? Não, de acordo, com, de acordo com o Porto, a sua mulher, a sua casa e seus filhos no Rabo hotel são mais reais e mais seguros que, são mais verdadeiros que a sua mulher, os seus filhos e sua casa na vida real. Entendeu? São mais seguros e mais verdadeiros que a sua casa e os seus filhos na vida real. É isso que o Porto está querendo dizer para você. Então, o Porto quer que você pegue, né? E entre no no, no no Rabu Hotel e fique jogando, tá? Será que ele já fechou esse jogo? Acho que já fechou. Toda questão de liberdade é uma técnica. O ser humano quer duas ferramentas. Então, sua liberdade pessoal depende de criptografia, da capacidade, da, da criptografia, que é a parede... O não pode então, antes de existir computador, a gente não tinha liberdade. Se a nossa liberdade depende da criptografia, tu vai fazer como? Se não existe computador, se não existe nada, nenhuma forma de criptografia. Ah, não, eu vou escrever uma carta, e a carta eu vou usar um código, assim, que daí só quem consegue ler vai decifrar. KKKKKKKKKKKKK. KKK, KKK, KKK. Sou livre. Sou livre porque cartas. Cartas escritas com, sei lá, um código. Né? <risos> Incrível. E a sua liberdade pessoal depende da tecnologia para criar coisas. E é, isso, para mim, está é, representado melhor do que qualquer outra coisa, pela inteligência artificial, realmente meio de criar coisas.